Quer aprender a como deixar a gaveta de aplicativo do seu Android dessa forma? Então é só continuar assistindo ao vídeo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, é muito fácil Basta você clicar nesse botão vermelho abaixo do vídeo aí. Se você estiver vendo nosso vídeo aí é pelo celular, não esquece de ativar o sininho aí E deixar o seu like no vídeo Hoje eu estou trazendo para vocês mais uma launch aí para você personalizar O seu smartphone de uma forma totalmente diferente Então, vamos lá Então pessoal, o link para você poder fazer a instalação desse aplicativo que vai ser necessário está na descrição do vídeo Então após você ter feito a instalação dele, aí, você vai vir primeiramente em configurações início ou tela de início, se caso não, se você estiver utilizando o Xiaomi aí. E aqui você vai marcar esse launch aqui e vai voltar Pronto, ele já ficou com a gaveta de aplicativo em formato de texto que é muito legal Nesse caso aqui, eu vou abrir a pré-história aqui. Olha só, basta você clicar no nome pré-história e ele vai estar tá abrindo aí normalmente. Fica bem organizado. Você também pode estar tá aí escolhendo quais aplicativos devem aparecer e quais vocês devem ocultar. Para isso, basta você pressionar em alguma área vaga aqui onde não tenha texto. Você vai vir aqui em preferências. Vai ter aqui é cinza ou forte algumas coisas. Nesse caso aqui, eu vou vir aqui primeiro aqui em curso. Aqui em cor você pode alterar a cor que você deseja do texto e vai aparecer eu Vou deixar branco aqui mesmo Pronto, vou voltar é, Para você poder estar tá alterando o papel de parede Basta você vir aqui é, em configurações, tela, plano de fundo E aqui escolher da onde você quer utilizar é, o papel de parede Nesse caso eu vou utilizar a galeria e aqui eu vou escolher a foto que eu quero utilizar como plano de fundo Nesse caso eu vou escolher essa aqui Vou dar um definir Pronto, posso fechar aqui agora E aí está já alterada o plano de fundo Caso o texto não fique muito legal Você pode vir novamente em configurações E tá alterando aí a cor da fonte Aqui em HIP, aplicativos É onde você pode escolher quais aplicativos que você quer que não apareça aí na tela Aqui tem algumas outras funções aqui em a boa última versão pago não nos interessa nesse momento. Então, isso aí pessoal, é o aplicativo que eu trouxe hoje para vocês. Um launch aí muito legal, totalmente diferente do que a gente é acostumado a ver aí. Espero que você goste, não esquece de deixar o seu like no vídeo. Fica com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Fui!